hoje eu vou fazer um comparativo com dois corretivos para te ajudar a escolher o seu. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Saber que existe um determinado produto não adianta muita coisa, legal mesmo é a gente saber todos os detalhes sobre ele. Então se você ainda não conhece os corretivos que eu vou te mostrar hoje, Fica ligada que eu vou fazer um comparativo com o superfixo da Rubiquisses by Kiss e o Fit Me da Maybelline. Vamos conhecer alguns detalhes de cada uma, tá? A superfixo, a minha cor que eu tô utilizando é a porcelana. Aqui tem 12 gramas de produto e a marca ela oferece cinco tonalidades, sendo que essa aqui é a mais clara de todas. Já a Fit Me já é na cor 10, que é o claro e aqui tem 10 ml de produto. São três disponíveis somente em três cores e essa aqui é a mais clara de todas. Bom, agora eu vou fazer a aplicação. Eu vou escolher aqui do meu lado, eu vou colocar aqui a Fit Me. Ela tem uma textura Pouco mais cremosa, além disso, o aplicador da Fit Me é um aplicador assim. Olha, próprio para você colocar direto, ele não precisa nem muito detalhe. Quem quiser, bota na mão e aplica. Mas nesse caso, você pode aplicar direto. Eu gosto de fazer a aplicação assim. Ó, ó. vou espalhando do jeitinho que o aplicador me permite. Você pode observar que é uma cobertura assim mais cremosa. Apesar de da, da embalagem dizer que são 10 ml, ela é cremosa. Já a Fitme, ele tem esse aplicador que é como se fosse uma esponjinha aqui na ponta. Facilita na hora de você passar o produto. Mas você observa que o tom é diferente. Enquanto a Fitme tem um tom bem mais claro, a Superfixo já tem um tom mais escuro. Para espalhar essa aqui eu já prefiro a esponjinha. Eu acho que fica melhor na hora de espalhar. Então vamos lá. Já com Superfixo eu já gosto de usar esse pincel aqui da Macrilan que é um pincel próprio para corretivo. Ele já é mais pontudinho. E aí eu acho que ele espalha melhor, até porque essa da Superfixo já é mais líquida. Então ela tem um acabamento diferenciado, que se eu usasse a esponja, ela ia absorver, entende? Fitme ela já tem um efeito mais opaco na pele. Já a Superfixo já tem uma cobertura que não é assim tão seca, tão opaca. Ela já possui um certo brilho. Para finalização eu gosto sempre de selar com pó. Eu acho que dá um acabamento melhor e aí evita de fazer aquelas dobrinhas e tal. A Fitme por exemplo, dependendo da temperatura, eu não vejo muita necessidade de fazer essa selagem. Até porque ela tem um toque mais seco. Agora superfixo sempre independente do tempo eu sempre faço a selagem porque ela como fica com esse aspecto assim com mais brilho eu preciso fazer essa selagem a parte que pode incomodar um pouco mais é a área dos olhos aonde a gente tem essa área da pálpebra um pouco mais flácida e aí acaba tendo essa acúmulo de produto a Fitme, por ser um corretivo mais seco a dobra acumula menos produto já aqui, que é um produto assim mais cremoso, ele acumula um pouquinho mais. É, tem que ter muito cuidado na hora de passar o corretivo e para depois passar alguma sombra, alguma coisa que a gente vá fazendo a fricção para retirar. A durabilidade desses dois produtos, eles são bem parecidos, mas eu ainda acho que a Fit Me dura um pouquinho mais. Talvez por ser uma pele mista, e que o produto fique mais sequinho, talvez isso faça com que ela dure um pouquinho mais do que a Superfixo. O custo-benefício também pode pesar no seu bolso, enquanto a Fitme está custando 30 reais, a Superfixo você encontra por 10 reais. O retipo em pele madura precisa ser aplicado em pouca quantidade. Isso porque temos linhas e rugas de expressão e que podem acumular produtos e ao invés de camuflar vai destacar ainda mais essa área. Então assim, para os dias mais quentes, eu prefiro o Fit Me, porque ele tem um acabamento assim mais sequinho. Já para os dias mais amenos, eu já prefiro o superfixo, por ele ser e ter uma textura assim um pouquinho mais cremosa, mais emoliente. O um tom mais claro do Superfixo é esse aqui Porcelana, que eu acho que não é um tom assim tão claro. Já o corretivo da Maybelline possui somente três tonalidades, eu acho que é muito pouco para atender a pele da brasileira. Mas, em contrapartida, a cor clara é clara mesmo. Eu acho que a falha está nos tons mais escuros, porque não tem uma variedade um pouco maior do que a Superfixo. Mais detalhes sobre esses produtos eu vou colocar lá no blog e vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida, tá? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Clicando aqui embaixo no gostei e de se inscrever no canal. Tem o um botão vermelho escrito inscrever-se logo abaixo desse vídeo. É só você se inscrever, ok? Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!